E aí clã Sheldão aqui, hoje a gente está vindo com mais um desencaixotamento Nós adquirimos aqui um microfone novo da Fifine, ou Fifine, realmente não sei como pronunciar É um microfone de origem chinesa, a gente adquiriu no AliExpress é, Não sei se ele tem a intenção de copiar alguma coisa Mas eu conheci esse microfone através de um amigo meu Que tem e a qualidade de som me impressionou então, adquiri 200 mangos já com frete, é, chegou muito rápido, bem antes do esperado. Melhor, assim os nossos vídeos podem é, ficar melhor, eu acho. Tomara. Então, a gente vai fazer um unboxing, tá ele tem um RGBzinho, né, ele fixo, também tem uma, uma proteçãozinha ali para para não soprar tem todas essas cores, eu, pelo que eu me lembro, eu comprei é, da cor acho, preta, e é isso, né? caixinha é bonitinha, tá aqui o aparelho montado, a gente pretende tirar desse braço e colocar no nosso, para tá que as especificações, não são muitas coisas escritas, mas ele é USB e tem um RGB, nada é controlado por driver, não precisa instalar nada, e vamos lá abrir, vamos ver como é que faz. Beleza. Os desencaixotamentos são sempre um desafio. Olha, já abriu. O que, que temos aqui? Um manualzinho. Um, um trem. Um código que provavelmente revela muitas coisas. E está aqui o produto. É. Opa, aqui ele tem acho que um suporte com um o braço, tem uma carinha, olha que bonitinha. O fio, se eu não me engano, são dois metros de fio, olha, vem com protetores, muito bom. Tem mais um trem aqui, é o tripé, tripé macroeconômico. Então é isso aí, a gente vai, a gente vai instalar aqui e vamos ver qual é que é muito bem tá aqui o fifi está instalado a gente anexou ele aqui no braço né? foi fácil foi fácil ele tem um, umas que fica trocando né um RGB só que não é configurável tem esse negócio aqui na frente que eu acredito que se você soprar ele deve dar uma quebrada no som né não deve fazer grandes é deve amenizar né os problemas de gravação ele desliga e liga aqui por cima né a gente não vai mexer nisso mas você quase não precisa apertar tão tão sensível que é e ele tem um botãozinho aqui embaixo que aumenta e diminui <risos> aumenta e diminui é a acho que é captura né a capacidade de captura ele também vem num tipo num anel é tipo um anel que é para evitar acho que movimentação, esse tipo de barulho por movimentação. E é isso aí. Ficou bom, ficou bom. A luz não incomoda, né? fazendo tá que aquele balanga. Interessante. Vou aumentar aqui a captura de áudio dele. Teste, teste, teste, teste. Está no máximo. Teste, teste. Agora a gente diminui o caso consideravelmente. Acredito que o ideal é deixar, deixar no máximo mesmo e não mexe mais. Não mexe mais. É, eu, sei lá. Bom, estou fazendo aqui o teste prático. Beleza, a gente instalou aqui o Fifime. É, ele tem os botões de ganho e de desligar desligar. Não precisa de driver, só espetou ele já. Funcionou. E o áudio que está sendo gravado é o áudio dele. O que a gente pode fazer é entrar aqui numa página qualquer na internet. Em Sai triturando o teclado para ver se ele captura. E eu espero que não. Já trituramos o teclado. Bom, é isso aí. Agora eu sempre melhor. Comprei para fazer umas gameplays um pouco melhores esse ano, né? investiu o saldo aí, eu não sei se eu mencionei, ele custou duzentos reais no aliexpress, envio gratuito bom, é um investimento aí que a gente espera que compense. Fica assim então pessoal, gostaram do nosso unboxing, instalação, nem cobri direito a instalação. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal do onde nos nossos vídeos, a gente joga, joga indies, metroidvania, recomendações e também faz uns desencaixotamentos de vez em quando como esse.